Distraídos venceremos. Paulo Leminski Anquio som pittore Frangélico, quando pintava uma Madonna com o bambino, se ajoelhava e rezava, como se fosse um menino. Orava diante da obra, como se fosse pecado pintar aquela senhora sem estar ajoelhado. Orava como se a obra fosse de Deus, não do homem. Podem ficar com a realidade, esse baixo astral, em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade. Eu fico com o cinema americano. Litogravura Mão de estátua, templo, coluna, arco de triunfo. 1250 Qualquer pedra na Europa é suspeita de ser mais do que aparenta. Felizes as pedras da minha terra, que nunca foram senão pedras. Pedras, a luz fria e o sol esquenta. Rimas da moda 1930. Amor, dor. 1960. Homem, come, fome. 1980. Ama, cama. Eu ontem tive a impressão que Deus quis falar comigo. Não lhe dei ouvidos. Quem sou eu para falar com Deus? Ele que cuide dos seus assuntos. Eu cuido dos meus. 300 mil quilômetros por segundo. De que música gostam os pernilongos? De Schubert? De Wagner? De Debussy? Não gostam de nada, ao julgar por este aqui. Apenas um solo de silêncio, isso sim eu ouvi. Parada cardíaca Essa minha secura, essa falta de sentimento, Não tem ninguém que segure e vem de dentro. Vem da zona escura, de onde vem o que sinto. Sinto muito, sentir é muito lento. Como se eu fosse Júlio Plaza. Prazer da pura percepção. Os sentidos sejam a crítica da razão. SORTES E CORTES A linha clara, a tesoura traça. Na folha branca, separa a folha. A folha da forma. A forma, um diabo que habita o branco do olho da página. Claro oculto entre as claridades. O vazio passa e deixa uma saudade. Imprecisa premissa Quantas Curitibas cabem numa só Curitiba? Cidades pequenas, como dói esse silêncio Cantilenas, ladainhas, tudo aquilo que nem penso Esse excesso que me faz ver todo o senso Imprecisa premissa, definitiva preguiça Como que sobe indeciso, o mais ou menos do incenso Vila de Nossa Senhora, da luz dos pinhais Tende piedade de nós Hard Feelings a riddle for Martha Oceans, emotions Ships, ships And other relationships Keep us going Through the fog And the wandering mist What is it that I missed? Sujeito indireto Quem dera eu achasse um jeito De fazer tudo perfeito Feito a coisa fosse o projeto E tudo já nascesse satisfeito quem dera eu visse o outro lado, o lado de lá, lado meio, onde o triângulo é quadrado e o torto parece direito. Quem dera um ângulo reto, já começa a ficar cheio, de não saber quando eu falto, de ser mim indireto sujeito. Para que leda me leia, precisa papel de seda, precisa pedra e areia, para que leia me leda. Precisa além de certeza, precisa ser e sereia, para que apenas me veja. Pena que seja Leda. Quem quer você me leia. Parece desapareça. Parece que foi ontem. Tudo parecia alguma coisa. O dia parecia noite. E o vinho parecia rosas. Até parecia mentira. Tudo parecia alguma coisa. O tempo parecia pouco. E a gente se parecia muito. A dor sobretudo parecia prazer. Parecer era tudo que as coisas sabiam fazer. O próximo eu mesmo. Tão fácil ser semelhante, quando eu tinha um espelho para me servir de exemplo. Mas vice-versa e vide a vida, nada se parece com nada. A fita não coincide com a tragédia encenada. Parece que foi ontem. O resto, as próprias coisas contem.